Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre política. Eu sei, eu sei que vocês acham política um assunto muito chato, mas querendo ou não, a política está em tudo na nossa vida e também estava em tudo na vida dos antigos romanos. Aliás, a política era uma parte muito importante da vida dos romanos. Antes de falar de Roma, vamos pegar um exemplo de sala de aula. Suponhamos que seu professor solicite que a turma copie um texto do livro. Mas você e alguns de seus colegas de turma estão cansados de copiar textos do livro. Você então se manifesta, queixando-se daquela ordem do professor. Outros colegas te apoiam. Vocês começam então a negociar com o professor. Alguns colegas até propõem outro tipo de atividade. Mas um colega da turma que está mais acostumado a copiar textos do caderno não concorda com você e com as propostas dos colegas de fazer uma atividade diferente. Uma outra parte da turma apoia esse colega e prefere continuar copiando o texto do caderno. Cria-se um impasse. O o professor, por sua vez, pode buscar uma solução de consenso, pode impor a sua autoridade e fazer valer sua decisão, pode até não saber o que fazer diante daquele impasse e perder o controle da situação. Independente de qual seja o desfecho, nesse exemplo percebemos que houve conflito, negociação, participação, escolhas, ou seja, houve política. Alguns estudantes não aceitam a decisão do professor, resistem a ela, querem participar e escolher algo diferente. Outro grupo discorda, há um conflito, inicia-se um processo de negociação. Um grupo pode querer exercer uma dominação sobre a situação e o professor pode intervir. Essas coisas acontecem no nosso cotidiano, na escola, em casa com nossa família, numa brincadeira com os amigos, mas também acontecem na sociedade e nas grandes instituições políticas de um país. Essas coisas definem tipos de governo e como uma sociedade se organiza politicamente. Então, política tem a ver com tudo isso, dominação, conflitos, negociação, resistência, participação, escolhas, decisão, poder, acordos, disputas, imposição, oposição... Já sabemos que durante muito tempo a cidade de Roma foi dominada pelos Etruscos, um povo que vivia mais ao norte da Península Itálica. Durante a dominação etrusca, a cidade foi governada por reis. Portanto, Roma era uma monarquia. Não sabemos muito sobre esse período. Os vestígios arqueológicos são evidências de que os etruscos tiveram uma presença forte em Roma durante bastante tempo, mas as fontes escritas são bastante controversas. O que podemos afirmar com mais certeza é que, por volta do ano 500 a.C., os romanos se rebelaram contra os etruscos, expulsaram a realeza e acabaram com o regime monárquico. Nas monarquias antigas não havia muita diferença entre o que pertencia ao público e o que pertencia à família reinante. Era como se a cidade de Roma pertencesse ao rei que estivesse no poder. E nas monarquias também é comum que o poder passe de pai para filho, de modo que uma mesma família exerça o poder durante muitos anos ou até séculos. Mas as famílias da nobreza romana se cansaram de viver sob dominação etrusca. Os patrícios queriam o poder poder para eles e acabaram se rebelando. Eles desejavam uma forma de governo diferente em que a cidade atendesse aos interesses de todos os cidadãos e não apenas da realeza. Eles defendiam a cidade como uma coisa de todos. Essa nova forma de governo ficaria conhecida como a palavra república vem do latim res publica, que significa coisa do povo. Isso quer dizer que a cidade deveria servir ao bem comum e não aos interesses de quem estivesse no governo. Por isso, o poder seria exercido por magistrados, homens eleitos para exercer os cargos públicos durante um período determinado. De tempos em tempos, ocorriam novas eleições. Assim, o poder não ficava concentrado nas mãos de uma só pessoa. A forma de governo republicana inventar pelos romanos, inspira muitos países até hoje. Um exemplo é o próprio Brasil, que se organiza de uma forma inspirada nos antigos romanos. Por isso, o nome oficial do nosso país é República Federativa do Brasil. Temos vários cargos públicos que são ocupados por determinadas pessoas apenas por um curto período. Ou seja, esses cargos não são vitalícios. São os deputados, os senadores, a presidência da república e seus ministros de estado. Muitos desses cargos são eleitos pela população. Embora isso nem sempre aconteça na prática, numa república as pessoas que ocupam esses cargos não deveriam agir em benefício próprio, e sim pelo bem comum. Por isso, existem várias leis e diferentes órgãos do governo que limitam os poderes de cada um desses cargos, mas isso é assunto para outro momento. Em Roma, a principal instituição política era o Senado, uma assembleia formada pelos chefes das famílias patrícias mais poderosas. A verdade é que os patrícios também governavam a cidade em benefício próprio, aplicavam as leis conforme seus interesses e procuravam manter a plebe sob seu domínio. Claro, os plebeus nem sempre aceitavam essa dominação dos patrícios. Precisou haver muitos conflitos e revoltas para que a situação mudasse. Com essas revoltas, a plebe obteve algumas conquistas ao longo dos séculos. Nos julgamentos das pessoas ocorriam muitas injustiças, porque os patrícios muitas vezes tomavam decisões por conveniência, já que não havia leis escritas. Geralmente, quem se dava mais mal com isso eram as pessoas da plebe. Por volta de 450 a.C., os plebeus conseguiram que as leis fossem escritas. Assim, as pessoas podiam conhecer as regras dos julgamentos e isso limitava a influência dos poderosos. Algumas outras importantes conquistas dos plebeus, além das leis escritas, foram o fim da escravidão por dívidas, a criação do cargo de tribuno da plebe, um magistrado que defendia os plebeus e podia vetar medidas do governo, no prejudiciais à plebe, o reconhecimento das assembleias da plebe, reuniões onde as pessoas que não eram nobres podiam debater e tomar decisões, e a possibilidade de casamento entre pessoas da nobreza e pessoas da plebe, que antes era proibida. A política governamental de Roma era restrita aos homens, as mulheres não ocupavam cargos públicos. Sobre isso, vale a pena rever o vídeo sobre a família romana para entender melhor a sociedade patriarcal e como os romanos se organizavam em relação a as questões de gênero. O poder dos antigos romanos não se restringiu à cidade de Roma. Esse poder foi se expandindo para muito além da Península Itálica. Os romanos se especializaram na guerra e na conquista de territórios, e isso provocaria grandes mudanças na sociedade, na cultura, na economia e na política de Roma, mas esse é um assunto para outros vídeos. Nesse vídeo aprendemos sobre como os antigos romanos se organizavam politicamente, falamos sobre a dominação etrusca e o período monárquico de Roma, falamos sobre a república romana e o poder dos patrícios, falamos sobre as revoltas e as conquistas da plebe, assim encerramos o primeiro tópico. Nos próximos vídeos vamos falar da expansão romana, das guerras, do império romano e de como essa cidade se tornou tão poderosa e acabou enfrentando grandes crises.